Se você ainda não viu o vídeo da resenha desse livro, eu vou deixar aqui nos cards, em que lá eu falei um pouco sobre a minha opinião. No universo de Crave Marca, o vocabulário deles é um pouco diferente do nosso, porque eles têm uma cultura diferente. E enquanto eu lia, eu senti muita dúvida e eu fiquei um pouco perdido nas coisas, porque eles não explicam muito bem tudo o que está acontecendo. Enquanto eu estava lendo, então, eu fui anotando várias palavras que não tinham muito significado ou que eles não explicavam muito bem. E quando eu terminei de ler, eu tinha um dicionário de Crave a Marca. E isso foi bem útil para mim e eu espero que seja útil para vocês também. Enquanto eu estiver explicando as palavras, eu explico também um pouco da história, que é para vocês realmente entenderem o quão profundo é esse universo. Para começar, vamos falar sobre a Assembleia, que é a organização que toma conta dos planetas. E existem nove planetas que são parte da Assembleia. Um desses planetas é o Tuva, que é onde se passa o livro. Dentro de Tuva existem duas nações, os Shotet e os Tuva. E eles têm uma cultura, língua, eles têm tradições totalmente diferentes. A língua reveladora é o idioma dos Shotet e para eles você só pode entender esse idioma se você tiver um sangue Shotet. Isso é uma coisa que não ficou muito clara ao longo do livro, pode ser que isso seja verdade ou pode ser que não seja. E pra gente encerrar o assunto Shotet Existe uma palavra que se chama voa e eu me confundi muito ao longo do livro porque eu não estava entendendo o que, que era voa e só depois que eu fui entender que voa, na verdade, é a capital de Shot. Só abrindo um parênteses aqui na nossa lista, aqui no finalzinho do livro existe o guia de pronúncia, que é como que você fala todas essas palavras muito loucas. E eu acabei de descobrir que voa, na verdade, não é voa, é voar. E aqui também tem um dicionário explicando algumas das palavras. Então, se mesmo você assistindo esse vídeo e ainda ficar com dúvidas nas palavras, Vá no dicionário do final do livro que lá vai explicar as outras palavras que eu não expliquei Dentro desse universo ainda existe a corrente, que é como se fosse uma energia que ela passa ao redor dos planetas. E essa corrente ela pode ser visível pelo fluxo da corrente, que é quando a corrente ela fica com algumas cores e ela vai mudando de cor. Eu imaginei como se fosse uma aurora boreal, só que muito mais louca e que vai andando pela galáxia. E também é essa corrente que é a que dá os poderes chamados de dom da corrente. Cada pessoa desse universo ganha um dom da corrente quando completa tantas estações. Não é muito específico, não vai ser um número certinho pra todo mundo. Algumas pessoas recebem o um dom muito mais tarde, outras recebem muito mais cedo. Então... É uma coisa aleatória, e até onde deu para entender, não existe dom repetido, vai ser um dom único para cada pessoa. Os oráculos são as pessoas que conseguem ver o futuro, em outras palavras eles são videntes, e cada planeta tem alguns desses, e eles são caracterizados em três pessoas, digamos assim. O que vai ser um oráculo, o que está sendo um oráculo e o que já foi um oráculo. E são eles que conseguem ver o futuro e também ver as fortunas. As fortunas são os futuros em que não tem como você mudar. Não são todas as pessoas que têm fortuna, são só algumas delas. E essas pessoas são as que você pode fazer qualquer coisa no mundo, no caso na galáxia, e o seu futuro vai continuar sendo igual. E estações é a forma que eles determinam o tempo e também as idades. Aqui na Terra a gente fala anos e lá eles falam estações. E ainda falando sobre a Galáxia, existe também a Borda, que eles também falam que pode ser chamado como planetas periféricos. Esses planetas eles vivem em volta da Assembleia e eles não são tão importantes, ou então ele não tem um poder tão grande para se tornar parte da Assembleia. E também existe uma planta que é o capim pena, que é uma planta em que você, quando chega muito perto, você começa a ter alucinações, e se você ingerir essa planta, você fica mais louco ainda. Essas são algumas das palavras que eu achei que deveriam ser explicadas aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, o Universo de cravemarca Marca. E, como eu falei, algumas dessas palavras têm no dicionário do final do livro e algumas não tem. Se você já leu esse livro e você encontrou outra palavra que não tem uma explicação tão bem assim do livro e que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente estar sempre atualizando essa lista. E é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Não esquece de conferir também a resenha desse livro ou deixar aqui nos cards. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!